Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty Oh, won't you please take me home, yeah, yeah Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty Oh, won't you please take me home What's up, learners? How are you doing today? Eu sou a Júlia Silveira, sou o professor de inglês e eu estou aqui com a presença da Teacher Ellie! É mal! presente awesome. Ellie, tudo bem! I'm Teacher Ellie, tenho um canal aqui no YouTube, assim como o Júnior. Dou dicas de inglês também, uh -huh. usando séries, filmes, música uh -huh. ou pronúncia. Pronúncia. É, tudo, atitude. ela usa tudo, pessoal. É. Admiro muito o trabalho da Ellie, eu gosto bastante. Inspirando de certa forma a fazer alguns vídeos aqui ou algumas ideias dela. Enfim, Opa! Mas enfim, se inscreva no canal dela, <risos> siga ela também lá no Instagram, tem oh, dicas é. de inglês toda semana, praticamente todos os dias pra você. E tchau! E hoje no quadro Cante Direito nós vamos ensinar pra você como cantar o refrão o chorus da canção Paradise City. Paradise City. Da banda? Gans and Roses. Sim. Mas eu já pedi Gans, é? Gans and Roses. Yeah. O que significa Guns N' Roses? Para é? saber, pra hum, saber hum. Né, do nome dessa banda e de outras, vocês vão ter que ir lá no meu canal e assistir o vídeo. Porque é vídeo meu e da Elie lá que a gente fala sobre nomes de bandas traduzidos para é, português. É, tá então, que é você, legal. quer saber o significado? Depois desse vídeo vai lá no canal dela para você saber. Vamos começar a primeira parte da canção, que é. Vamos cantar um pouquinho da primeira parte? Vamos lá. Só um minutinho. Me perdoem, então, tá gente? Porque a voz é linda demais. É, é Só bem. que não. Tá, vai. Take me down. Take me down. Take me down. Você take me down take me down take, take me, me down, down take me down me. sabe que eu sou muito eu é com uns 11 anos para aí, uh -huh. eu era muito louca por Guns N' Roses uh -huh. e eles foram responsáveis, né, grandes responsáveis assim que se fala, não sei, sim, né? Sim, sim, claro. É, pelo meu inglês, porque como legal. eu era muito obcecada por eles e outras bandas também, mas principalmente por eles, eu pegava música e tocava Tancava. Tancava. Cantava um <risos> milhão de vezes e queria cantar tipo no mesmo estilo do certo. axel Rose. Uhum. Então é legal isso que você faz no seu canal. Ah, muito obrigado. Então Porque aqui. isso da, da forma como te motivou a aprender, você melhorar a pronúncia, cantar é. igual axel Rose, né? Pegar a letra, ler, cantar, Nossa. as emendas, os linking words. Exatamente. Pode acontecer com você. Então quem disse que não dá pra aprender inglês ou pelo menos melhorar o inglês Música, né? Muito! Ah, muito Sim, com certeza! Então, então é... Take, take me, me down, take down Take me down Take me down To, to the, the paradise, paradise city ah To the, the paradise city, city. Então yes. é to the paradise city, é isso? É. To the paradise city? <risos> <risos> é, esse vai ser um tipo... Take me down To the... To the... Uh, to the to, to the. the... to the... E muitas vezes esse the... Ele não, a tua língua não vai realmente aparecer ela uhum. fica the, the, atrás, atrás dos dentes né pra, da frente pra, mas não é da, da, the the da, to the the uhum. paradise não um, um, é preciso dizer isso paradise paradise paradise city city, city. city. Uhum. to to the paradise to the paradise city to the paradise city where the grass is green, the grass is green and the, the, grass the grass and girls are pretty então so, where the grass where the, where grass, the grass where the grass não é like, where, where the grass where the grass where the grass where the grass is greener Oof. ah mas tem um proverb ditado né tipo The grass is always greener on the other side of the fence. My goodness. Oh my god! Traduzindo pela letra, tipo, a grama é sempre mais verde do outro lado da cerca. Sim. Mas pra gente, a grama é sempre mais verde? Não. Do, a grama do vizinho sempre é mais verde, Isso. alguma coisa do tipo assim. É. Né? A gente uh -huh. sempre quer o dos outros e não, não dá a mínima que a gente tem aqui. É. Bom, enfim, Take me down to the Purdue City where the grass, the grass is, is green, green and the girls are pretty. And the girls. And the girls. And the girls. And the girls. And the girls. And the girls. And the girls are pretty. Só so que ele fala pretty. Ele é longa, né? And the girls are pretty. Pretty! Pretty. pretty. Mas é pretty. Pretty. Pretty. Pretty. Uh -huh. canção, the girls are pretty. pretty. Oh, want to please take me home Yeah, yeah. Então, oh. oh, want to please I oh, want to please take me home Então, oh, want to please Isso aí é uma coisa, não sei se vocês perguntaram uh -huh. Mas tem a diferença de pronúncia entre querer E a forma negativa do will, will. Que é o auxiliar para uh -huh. frases do futuro e tudo mais, Sim. né? Então, querer é? Want want ok e você pode ou não pronunciar o T final tá? uh -huh. a gente depende da frase Sim. né tipo want, One, want want go yeah no, want, want see uh, mas assim tipo tem e aí o will na forma negativa pode ser will not mas raramente você vai ver assim então uh -huh. vai ser won, won. won't ou won't né? Então, Sim. oh want you, ele junta aqui, né? O T do want, né? Com o to. Com do... you. Com you, na verdade. É. Want you. Isso. Want oh, you, please. You... Porque se ele falasse O oh, want you, fica meio ruim, né? Sim. Então, oh want you, please. Want you, yeah, yeah. então, oh, you, please take me home. Yeah, yeah, Então. Oh want you, please take me home. Mais uma vez? Oh, won't you please take me home Yeah, oh, won't you please... Vamos fazer tudo? Não, vamos fazer agora. Agora ah. que você já aprendeu, pausa o vídeo e volta se for necessário aí depois yes. você incorporou. Agora está na hora de você me dar um tostão da sua voz e ah. cantar junto ah. com a gente o record de Paradise City. Então, so, go! Take me down to the Paradise City Where the grass is green and the girls are pretty Oh, won't you please take me home, yeah, yeah Take, take me down to the paradise city Where the grass is green and the grass are pretty Oh, won't you please Sou eu. <risos> eu também, eu tô muito lá Você gostou? Então deixa o like nesse vídeo pra o quê? pra ficar feliz. Eu sempre lembro disso, cara. Eu tenho vontade de falar os meus vídeos, eu não troca, é tijinho, copiar. Não se esqueça também de se inscrever nos nossos canais e de também acionar o Belzinho. Belzinho. Esse aqui tá aparecendo em cima da cabeça <risos> da ele, ó, o Belzinho. Porque o Belzinho, ele é nosso amigo. Super amigo. Sabe por quê? Por quê? Porque ele avisa toda vez que um vídeo novo estiver no ar. É. Porque o YouTube muitas vezes não faz isso. Não mas... faz. E verifica é. aliás, se você está realmente inscrito nos nossos ah, canais. É verdade, Porque cara. o YouTube está desinscrevendo a galera. Tá, muita gente me falou pra mim, ô oh, teacher, eu fui procurar o teu canal, não estou recebendo mais notificação, uhum. fui ver eu não tava nem mais inscrito no canal. Pois é. E isso é uma uma coisa muito interessante. Nesse YouTube, daqui a pouco eu vou vou ficar só no Facebook. É isso. Cara. So that's it for today. Deixa aqui embaixo um, um comentário de quais outras músicas que você quer aqui no canal, quais outros convidados vocês queiram também que eu traga aqui. Aí ah, ele pode voltar de novo, é, ou, ou é. então o Whindersson Nunes, quem sabe? Vocês oh, quem é. ah, né? sei lá, ah, Vamos pensar assim, né? Alex Axel Rose. Rose, quem sabe esse vídeo não chegar até ele? <risos> so that's it for today, my learners. Thank you very much for watching. Muito obrigado, Alex, pela sua presença. Isso? Nos que vemos maravilha. no próximo vídeo. E lembrem-se, todos vocês, see, see you around! around. Bye!